Salve galera, vamos falar hoje, cara, sobre o preço do PS5, mano E se você já se interessou nesse vídeo, gostou do conteúdo Se inscreve no canal, dá aquele like pra ajudar a gente aí Porque é muito importante, galera Comenta aqui embaixo o que você achou E vamos lá Galera, o seguinte Nessa semana ocorreu um fato que, tipo, re repercutiu na internet inteira, mano Um usuário do Twitter, ele postou um print com o valor, suposto o valor do PS5. Lembrando que ainda não saiu o valor do PS5, não saiu a especificação de quantidade de memória, é... enfim, não saiu nada além do designer do PS5 e algumas coisas características do hardware. Mas fora essa quantidade de armazenamento, essas coisas assim, não foi falado. Mas bom, esse usuário postou que ele viu na Amazon K, a Amazon australiana, o PS5 no valor de 600 libras, mano, 600 libras, são quase 4 mil reais, tá ligado? Lá fora, mano, lá fora, aqui no Brasil seriam muito mais ainda, porque dá uma boa diferença, então, tipo, se ele custaria 4 mil lá fora, que ele chegaria custando em 6, mais ou menos assim, se baseando ficticiamente, entendeu? Tipo, não tem nada assim, tipo, embasado isso. Mas é o que acontece, né? Tipo, lá custa um pouco mais barato e aqui vem super caro. A oferta da Amazon é, indicava o preço do Playstation 5 que vazou nessa semana. Não é verdadeira. Bom, eles já, já se tipo, logo em seguida que o cara postou esse print no Twitter, eles já fizeram uma nota e postaram e falaram a IGN do americana dizendo que era mentira, foi um erro da parte deles, e, e esse erro ia ser avaliado e tal. Mas não existia é, esse valor do PS5. E claro, a gente sabe que é mentira porque na descrição dizia ali né, que tinha 2 teras de, de armazenamento. E até agora não foi falado nada sobre armazenamento. Mas ganhou muita evidência esse, esse fato, galera. E o principal problema que a gente encontrou, né? Tipo assim, a maioria viu... É, na oferta foi essa questão mesmo dos 2 terabytes de armazenamento para os jogadores Porque não foi falado ainda sobre isso Então, tipo, a gente achou muito estranho Então deu pra ver que realmente era mentira isso, cara Mas galera, tipo, imagine, mano, se chegar custando 4 mil reais lá fora E aqui vai ser super caro, mano, vai dar pra comprar... Um Celta, mano, dá pra comprar um Celta, velho Dá pra comprar um carro, tá ligado? Uma moto aí, seis conto aí, uma fanzinha Cara, tipo, é absurdo A Sony tá de brincadeira com nós Nós é pobre, nós é pobre da louca, entendeu? Tipo, não tem grana assim pra poder comprar um PS5 nesse valor, mano Não tem jeito, entende? Então, tipo, cara, imagina se chegar nesse valor O cara vai ter que escolher entre uma Orbital e, e o PS5 entre comprar um terreno e o PS5, entendeu? Tipo, cara, é, valor de um terreno, 10 mil, vai chegar o bagulho aqui? Entendeu? Então, tipo, não tem. Não tem sentido chegar nesse valor. Eu acho que um valor plausível pro PS5, cara, seria. É, no máximo, no máximo 100 dólares a mais do que saiu o PS4, 500 dólares. Seria ainda, tipo, salgado, porque chegaria caro ainda pra gente, bem caro. Mas. Pelo, pelo menos, estaria é, um, mais justo, sabe? Do que isso, esse valor absurdo aí Mas galera, o vídeo de hoje era sobre isso Rolou um meme na internet, eu quero compartilhar com vocês aqui, ó Assistam agora Que história é essa que o Playstation vai vir por 10 mil reais no Brasil? Onde já se viu isso no um preço de um Celta? Olha esse videogame, parece um, aquelas panela que frita sem óleo te pergunto, quanto que não vai ser um jogo desse videogame aí? Quanto que não vai ser? Você vai pensar, eu compro um Orbital ou eu compro um jogo? Todo mês pedindo pra Nubank aumentar o limite só pra comprar jogo desse videogame do caralho. Chega aqui no Brasil, o videogame não roda nem qualquer televisão. Vou pagar 10 mil, nem sei se roda na minha televisão. Chega aqui, não funciona, nós temos que fazer várias adaptação aí, colocar no cabo junto com a antena. Será que vai rodar naquela minha TV Sharp, 20 polegadas sem o botão, tem que ligar com a chave de fenda? Sony, você tá de brincadeira, Você acha que nossa, quem tem mulher, namorada, Você acha que uma a namorada vai deixar o cara comprar 8, 9 mil reais num videogame? A mulher falta quebrar o celular na nossa cabeça quando nós tá jogando Clash of Clans? Vai sair pra nós aqui, que é pobre, vai ter que comprar parcelado no crediário aí, nas casas Bahia, Magazine Luiza, 20 mil reais preso um terreno. Galera, eu dei muita risada com esse meme. Mano, eu achei muito engraçado, tá ligado? Foi muito massa isso. E, galera, se você gostou do vídeo também, se inscreva no canal. Dá aquele like pra ajudar a gente aí. Ativa o sininho para todos e comenta aqui embaixo o que, que você achou do vídeo, beleza, família? Eu vou indo nessa. Se quiser, me segue nas redes sociais que estão passando aqui embaixo, beleza? E até mais. Fui!